A Última apresenta a maneira mais fácil e rápida de gerar novos tokens no mercado de Farming. Farming Última ocorre com a ajuda de um software especial, que é a Fazenda Farming, e tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, a operação da Fazenda e a produção de tokens são o mais transparentes possível. Você pode saber quantos tokens receberá todos os meses durante todo o período de produção de tokens na Fazenda. E pode gerenciar facilmente o valor do lucro. Você pode aumentar facilmente a quantidade de produção de tokens a qualquer momento, atualizando sua licença de farming e aumentando o tamanho e a capacidade da fazenda. Tudo em suas mãos. Em segundo lugar, é rápido. Você pode começar a realizar o farming diretamente na sua conta pessoal no painel. Ou instalar um software especial em seu dispositivo pessoal. Para começar, basta se registrar comprar uma licença e congelar os tokens Última por 3 anos. O farming começará automaticamente e a primeira transação será creditada no seu saldo após 30 dias. Em terceiro lugar, o farming funciona de forma autônoma. Você só precisa comprar um produto, então a blockchain fará tudo por você. Ela mesma começará a criar novos tokens dentro de dois anos. Quarto, o processo de farming é fácil de gerenciar. Usando uma calculadora especial, você pode calcular facilmente quantos tokens podem ser carregados na fazenda e minerados durante o período de farming. Os tokens extraídos podem ser usados imediatamente em todos os produtos do ecossistema Último. vender na bolsa, reabastecer um cartão de crédito de criptomoedas, usá-lo para atualizar licenças de farming, pagar por bens e serviços no mercado. Você pode começar a realizar o farming do token Última agora mesmo, comprando uma licença e congelando os tokens no Farming Unit, na Farm.com. Quanto mais cedo você começar a realizar o Farming, maior será o seu lucro. A taxa de mineração é muito alta, mas diminui a cada semana. Então comece a minerar o mais rápido possível. Não perca a chance de aproveitar ao máximo a tecnologia de Farming.